Alô, pessoal! Nesse vídeo a gente começa o estudo da parte de dinâmica do nosso curso de Física 1. Dinâmica é o estudo de como forças, forças mudam o movimento de um objeto. Então, é a relação entre o movimento e as causas desse movimento. Tá? E vamos começar definindo o que é uma força. A gente sabe, normalmente, de uma maneira bastante intuitiva o que é uma força, porque a gente sente forças o tempo inteiro. Tá? E uma força, em geral, vai ser um empurrão ou um puxão sobre um objeto. Tá? Vai ser, então, uma ação sobre esse objeto. Como é uma ação, toda ação requer um agente. Ou seja, requer que algo cause a força sobre o objeto. Então não existe força que não tenha uma causa, um, um agente causador, tá? Quer dizer então que a força é uma interação entre dois corpos, tá? É, sempre vai haver alguma coisa que vai causar a força que um objeto estiver sofrendo, nunca uma força vai aparecer do nada, né, por milagre divino ou qualquer coisa, tá? Mesmo que fosse por milagre divino, né, haveria um causador maior aí. Tá? E aí a gente tem dois tipos de, de forças. Basicamente são forças que podem ser ou de contato, né, que aí exigem que dois corpos se toquem realmente para que, né, que um exerça força sobre o outro, ou podem ser forças de ação à distância que não requerem contato com o objeto. Nesse curso, a gente vai se deparar com várias forças ao longo do curso tá é, e elas são as seguintes. A primeira, força da gravidade. tá A força gravitacional é uma força que um objeto massivo exerce sobre outro à distância. Não é necessário um corpo estar em contato com o outro para que haja uma força gravitacional sobre eles e a prova maior é quando a gente pensa em um objeto que cai. Né? Se não houvesse nenhuma força agindo sobre esse objeto, ele simplesmente não cairia, ele ficaria onde ele está. Isso aí, isso aí nós vamos ver né, com a primeira lei de Newton e a, e a segunda lei de Newton. Tá? Uh, então, a gravidade é uma força à distância, tá? não exige contato entre, entre objetos, e quaisquer objetos com massa vão exercer força um sobre o outro. Força gravitacional. O que acontece é que a gente só vai realmente perceber a força gravitacional para corpos com muita massa, como é o caso da Terra. Tá? Mais tarde nós vamos entender um pouco melhor por quê. O segundo tipo é força elástica. Tá? A força elástica é uma força que é exercida por molas ou por tiras de borracha, por exemplo elásticos, tá certo? É, normal, quando a gente for chegar mais para frente no curso, nós vamos ver uma expressão para essa força, para essa força elástica. Mas basicamente, né, qualquer coisa que seja uma mola ou uma coisa que estique e, e, e tenda a voltar ao, ao, ao estado inicial antes da gente tentar deformar esse, esse material, né? É uma, é uma força elástica. Tá? Então qualquer força que faça o objeto voltar, força a, a, que faça o objeto voltar à forma original é uma força elástica. Outra força que nós vamos que nós vamos é, ver são forças de tensão que são forças que também tendem a deformar um corpo, mas mas aí a diferença para a força elástica é que ela não fa, ela não é tal que vai tender a restaurar a forma original do, do meu objeto, tá? Basicamente, nós vamos ver tensão em cordas nesse curso, mas existem forças de tensão internas de um material quando você tenta deformar esse material é, que que aparecem quando você quando você deforma. Outro tipo de força é uma força normal. A força normal é definida é definida geralmente como uma força exercida por uma superfície sobre um objeto. Então esse objeto sofre uma força uh, da superfície né, com que ele está em contato, aqui é uma força de contato, e essa força é sempre perpendicular à superfície e não ao objeto, okay? ou ao solo. Tá? A força normal é perpendicular à superfície com a qual o objeto está em contato. Depois, forças de atrito, que são forças muito importantes, porque se não fosse o atrito, a gente não caminharia, não conseguiria caminhar. Tá? Normalmente as pessoas acham que a ah, força de atrito é uma coisa ruim e tal. Não, muito pelo contrário. Ainda bem que existe atrito, porque senão você só poderia se mover para frente através de uma propulsão, uma mochila de, de propulsão ou qualquer coisa do tipo. Tá? Mas é uma força que... Tende a, que tende a, a, a impedir o movimento de um objeto, ela tende a impedir o movimento de um objeto e ela vai ser sempre paralela à superfície de contato do, é, que o objeto está tá em cima, ou está em contato com ela. Tá? Um erro bastante comum em relação à força de atrito é achar que ele vai impedir o movimento do corpo, na verdade, isso não é nenhum erro, é uma incompletude na formulação do que é uma força de atrito. Ela, já, já comecem a se acostumar com a ideia, tá certo? Que a força de atrito vai tender a impedir o movimento do objeto relativo à superfície com a qual ele se encontra em contato. Força de arraste né, também é uma força de resistência ao movimento do, de um objeto. Só que aí, a natureza da força de arraste é diferente da natureza da força de atrito. Tá? É, basicamente, as forças de arraste vão aparecer quando o objeto tentar se mover dentro de um fluido. Tá? E fluido é qualquer coisa que seja gás ou líquida. tá certo? Então, por exemplo, se, é, se você uh, normalmente essas forças são proporcionais a alguma potência da velocidade do objeto... E o objeto, quanto maior for a velocidade do objeto, maior vai ser essa força. Tá? Vai ter outras coisas que vão influir também na, na magnitude da força de arrasto. Okay? Mas basicamente ela é proporcional em geral à velocidade, ou à velocidade ao quadrado, ou alguma outra potência da velocidade do objeto. E finalmente, né, a gente tem força de empuxo que não, a gente não deve, nesse curso, a gente vai falar de força de impulso, não como uma força, aquela força que o objeto sente quando ele está imerso no líquido. Né? Só pelo, pelo fato de ele estar tá imerso no líquido, ele já sente uma força. Não. Impulso, nesse caso, vai ser a força de propulsão exercida por um fluido expelido do corpo. Ou seja, né? por exemplo, pega um foguete. Um foguete queima combustível e expele gás. Esse gás que está sendo expelido para um lado vai tender, vai fazer com que o corpo se mova para frente. Ok? No próximo vídeo a gente continua com uma abordagem um pouco mais agora quantitativa para forças.